A Justiça do Trabalho é a mais rápida do Poder Judiciário e a que mais promove acordos. O prazo médio para sair a primeira sentença é de apenas oito meses. Tanto na Justiça Federal quanto na Estadual, o prazo é superior a dois anos. O relatório é da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a partir dos dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Em Mirassol do Oeste, o Lar São Francisco de Paulo ganhou uma lavanderia industrial para atender 30 idosos. O maquinário foi adquirido com 52 mil reais, destinados pelo Comitê Gestor de Ações Afirmativas, formado pelo TRT, MPT e OAB, e são de recursos de condenações trabalhistas. O Coleprecor, Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho do Brasil, realizará de 21 a 23 de agosto em Brasília o Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas. Entre os temas abordados estão o acesso à justiça, os modelos de justiça do trabalho pelo mundo e as mudanças decorrentes da reforma trabalhista no Brasil. Para inscrições, acesse www.encontrointernacionaljt.com.